Não, a sofrologia não substitui um tratamento médico. Assim como somente um médico pode receitar um remédio, somente um médico tem a possibilidade de substituir, parar ou diminuir um tratamento médico. A sofrologia vai agir num primeiro momento como um complemento ao seu tratamento médico. A sofrologia vai permitir com que você relaxe as suas tensões, tanto físicas quanto mentais, que você se sinta melhor, que você tenha um maior bem-estar, que você durma melhor e que você controle também melhor a sua dor. Você vai ter uma participação ativa no seu tratamento e na melhoria do seu bem-estar. Para ser completamente honesta, eu já vi pessoas que fizeram sofrologia e que puderam diminuir ou completamente parar um tratamento. Isso já existiu. Mais uma vez, não é uma garantia que eu possa te dar, eu não posso dizer que isso vai acontecer com você porque, mais uma vez, somente um médico vai poder avaliar se suas necessidades mudaram.